que a legislação, que a nova, a nova resolução normatizasse as rescisões de contrato que é coisa mais comum mais dia a dia da campanha mais corriqueira do que o candidato ter a, o seu sua mão de obra contratada e de repente um some outro vai lá para o adversário que está pagando mais outro recebe desaparece é tão, outro desiste de trabalhar, outro vai embora do Estado. É muito comum haver rescisões contratuais durante a campanha. E não há nenhum normativo na resolução trazendo dispositivos que regularizem essa rescisão contratual. Como é que tem que ser? Tem que fazer a correção dos lançamentos? Não corrige os lançamentos no SPCE e faz nota explicativa? Essa normatização é importantíssima porque eu já vi é, candidatos, não só nessa eleição, há várias eleições, terem contas ou aprovadas com ressalvas ou desaprovadas, porque não foi, não foi possível a comunicação na diligência que muitas vezes não se entende o que se está pedindo, e na hora que se busca explicação com o analista, também muitas vezes a comunicação não é tão boa. E até a explicação daquilo que se fez na rescisão contratual não é compreendida, sendo que nada aconteceu ali de errado. Foi apenas um lançamento no sistema ou uma retirada daquele lançamento para corrigir, porque o valor do contrato foi modificado com as rescisões. Então, no mundo do. No, no nosso momento do assim seja, eu gostaria que as rescisões contratuais fossem normatizadas.